Hi. Hi! As you already know, je change de personnalité conforme a língua que eu use. But there is an important fact. I forgot to mention ces trois personalités sont toujours ensemble. Inside da mesma tête. As you know eu sou brasileiro então use Portuguese every day And I also live in Ireland It means that I also speak English tous les jours et aussi je travaille en français alors j'utilise aussi le français tous les dias Il faut que je vous dise une chose it's not always easy de falar mais ou ma langue tous les jours everything est mélangé et il n'y a pas de bouton pour ligar ou desliga Des fois eu penso em inglês, Sometimes vezes eu penso em francês e às vezes eu misturo tudo. Isso depende um pouco de qual língua eu aprendi, ou se eu used aquela língua recentemente. Isso devient muito difícil de poder escrever bem. vou dar um exemplo. O mot Organizar em francês prende a letra S. A palavra Organizar em português escreve com z. And the word to organize in English we can choose between s or z. confusion na my cabeça. Hmm. There are também aquelas palavras que são parecidas between a language and the other one, but no significado é different. Alors, des fois I think in one language e j'essaye de traduire vite fait e eu tenho uma tradução errada. Vamos ver um exemplo. Em francês, on va utiliser finalement. Num caso que em português a gente utilizaria no final das contas. Alors, en français, finalement e em português, no final das contas. Às vezes, I'm speaking to somebody And I think in French, hmm, finalement, je suis resté à la maison. E eu tento traduzir isso bem rápido para o português. And instead of saying, no final das contas, eu fiquei em casa, je dis, finalmente, eu fiquei em casa. O que não faz muito sentido. Né? Eh oui, je commence a faire des confusions avec ma langue maternelle, dis donc. Sometimes I'm afraid of being rude to people because I'm not sure of the weight of the words I'm use in this language that I'm talking about. it's like that I was to the the types of Coups that you know from the beginning When I recorded that video, the words Coups were no the same points in It wasn't a bad word anymore because the sound for me Was tão normal. Alors, les gens qui estão comigo o tempo todo, eles são déjà un peu habitués que eu vou trocar between a language and another. Mas se si eu não conheço a pessoa muito bem, il va falar que je fasse um effort pour penser e parler aussi. With... ONLY ONE LANGUAGE. Se você conseguiu acompanhar esse vídeo, CONGRATULATIONS! Mas se tu não vai é arriver a te suivre, DON'T WORRY ABOUT THAT. Porque muitas vezes, nem eu mesma I manage to understand everything je pense. Alors, ce n'est pas très grave. Mas se você tiver com vontade de entender o que que eu tô falando, você pode começar o vídeo de novo e ativar as legendas. Il y a de ce en français Subtitles em English e, claro, tem também legendas em português. And don't forget, você pode me seguir nas redes sociais e você pode também Laissez um pouce ici pour dire que tem Or you can like the video as well. Ou você também pode curtir o vídeo. Aqui embaixo, aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.